Olá malta, nós para o canal, o canal da Almada TV temos tido algumas ideias, algumas para serem postas em prática lentamente e crescendo muito do vosso contributo e das vossas sugestões. Temos aqui uma ideia que vamos começar a pôr em prática, que, que é contar histórias curiosas do, do E-Trick, et que se calhar as novas gerações não conhecem. Vamos começar por uma que não tem assim nada de polémico, nem se nem grande guerra, mas terá o intuito de iniciar um brainstorming para que cada um se lembre. Olha, lembras-te daquela história de... e se contares isto? E servirá aqui o canal da Almada para ser uma espécie de... de um registro histórico destes eventos. Até porque muitas vezes há tópicos que ligam para tópicos, que vão para outros tópicos, que às vezes têm pino, outras vezes não têm pino. E isto vai-se perdendo. O YouTube acaba por ser uma maneira mais simples de preservar aqui esta história. Ora bem, o que é que vou falar hoje? Vou falar do Pietre e da primeira vez que a seleção nacional jogou com o equipamento de um clube. Pietro foi eleito para dois mandatos, em, eu acho que com o primeiro em 2006 e, era, e sempre foi uma pessoa consensual. Creio que ele cegava de ter sido o utilizador eleito com mais votos. Pai, 1.300. Agora nem 1.300 pessoas temos e nem com, aquelas, com aqueles votos por, por, por idade lá chegamos quanto mais. E ele fez até, numa fase em que Portugal ainda não era uma seleção de, de topo, ele conseguiu os excelentes resultados, porque ainda nem sequer se falava muito em farms, em estruturas organizadas. Ele é que começou de uma maneira muito embrionária a falar de farms, e isso aí foi uma total catástrofe nos fóruns porque ninguém gostou da ideia, havia muito aquela ideia muito idealista, que os, os melhores jogadores tinham que estar nas, nas melhores divisões, e deviam ser titulares das melhores equipas, só que não se esqueçam que nessa altura um lendário tinha salários de um milhão, e claro que os melhores jogadores que iam ganhar campeonatos não queriam estar a pagar esses salários. É, é, é, o, o esquema de Farms, embora tinha sido eu o primeiro a começar e o primeiro a falar, tava, era, era uma coisa marginal e todas as semanas aquilo era uma sangria de jogadores a morrer. O Pietre fazia parte do lobby urso, que era na altura a maçonaria de, do, do Etri, que dominava tudo e mais umas botas. E teve dois, dois, dois mandatos mais ou menos pacíficos, todo, todo, todos os selecionadores têm uma oposição de certa forma, agora já nem se nota muito isso porque já ninguém joga, mas historicamente é o que acontece. E ele tinha já um banner feito no Paint, mas para o último jogo de, do seu segundo mandato acho que causa acontece. Pela primeira vez ele mete a seleção a jogar com os equipamentos de um clube. O Pietro sempre fugiu um bocado a estas guerras clubísticas porque ele é de bobista Então a seleção jogou à Boa vista. E claro que isso... Pá, era o último jogo, ele estava-se a cagar, queria-se divertir. E, mas claro que nos fóruns houve gente a reclamar. E, isso, e não só com isso, mas porque ele... Para além de ter premiado, isso aí foi mais ou menos consensual, três utilizadores que ganharam um, os concursos que ele ia organizando, na altura ainda havia paciência para isso, o line-up titular foi, era composto por, por jogadores que tinham os nomes da, da federação da Urso, usas radicais sem organização, e era o, o, a malta que, que mandava na altura. Claro que na altura foi engraçado, isto assim à distância não tem grande piada, mas era engraçado essas guerras que depois apareciam logo no, no tópico e para quem fala em matilha, se lhe perguntarem, provavelmente ele diria logo que tens alguém a reclamar disso e 10 ursos logo a atacarem, pum, pum, pum, pum, pum, pum, a atacarem o, quem reclamava. Quem fala do sistema e do sistema a atacar em matilha deviam, deviam às vezes pôr aqui um bocadinho Pensar que isto não eram meninos ao pé desta malta desta malta Urso. E pronto, e foi assim que pela primeira vez a seleção jogou com outro equipamento. A partir daí já já mais gente meteu teu a seleção jogar de outra forma, mas já ninguém queria saber. Na altura, na altura foi foi diferente. E eis que acaba o primeiro episódio disto das histórias do E-Trick Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas sugestões para histórias que gostavam de ouvir. E eu tentarei falar com os utilizadores envolvidos, ou mesmo se não conseguir, falar de forma, da forma que me lembro, contar essas histórias. Malta, espero que isto venha a tornar-se interessante com o tempo. Até à próxima. Rodinha de abraços.